Fala, jogador, tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Vamos falar de um assunto aqui hoje parcialmente bom, parcialmente ruim, né, a gente? Você vai tomar suas próprias decisões aí, eu vou te falar o que está que acontecendo e aí você vai ver o que, que você acha a respeito do assunto. Bom, a, a matéria é Battlefield Mobile, tem primeiras informações reveladas, jogo para dispositivos móveis, será gratuito e os testes já vão iniciar em breve. Bom, então, além do Battlefield 2042, né, a EA também está trabalhando em uma versão de Battlefield para o mobile, para os dispositivos móveis. Ele vai se chamar Battlefield Mobile, vai ser um jogo gratuito e vai ter compras dentro do app, né, como itens cosméticos, passes de batalha, colecionáveis, essas coisas que a gente já está acostumado aí. Algumas informações foram reveladas por conta de um teste beta fechado que está sendo conduzido e será conduzido ali na Indonésia e nas Filipinas. No primeiro momento o jogo vai contar aí com quatro classes disponíveis, sendo elas Assault, Support, Medic e Recon. E os personagens aí terão seus próprios trechos narrativos né Os jogadores poderão uh, usufruir de algumas opções de personalização no teste apenas um mapa e modo de jogo estarão jogáveis então não vão ser tudo aquilo que o jogo pode ter nesse primeiro momento não vai haver o crossplay entre o mobile e outras plataformas o que eu acho muito bom e o jogo vai estar tá ali aparecendo lá no Google Play Store beleza então o que que o que que isso afeta a gente né o jogador como disse aqui não haverá crossplay mas a gente pode esperar um crossplay aí entre o mobile e o console porque simplesmente aí a Konami lá e aí vai consolidar isso aí pelo menos lá no futebol. Então vai dar certo, cara, vai dar certo do porque a acessibilidade vai ser maior. Então o cara que está lá no, no celular, ele não tem uma máquina, um console para jogar o jogo, ele vai poder jogar aí. O que é é bom, né? O cara vai ter uma opção de jogar, de ter um jogo ali para ele. É, jogar no celularzinho dele Por outro lado Para o jogador O jogador mesmo Aquele que Que compra um console Aquele que vai atrás de um PC Aquele que compra o jogo Aquele que espera um jogo bom É péssimo né cara Porque a qualidade do jogo Não vai ser a mesma Isso com certeza Assim como os jogos de futebol lá A qualidade vai piorar Uh, aqui você pode esperar uma piora na qualidade do Battlefield também. É evidente que no primeiro momento vai parecer que é uma mil maravilhas, que o pessoal mobile vai ter o jogo lá, mas à medida que a EA vê que a, a aderência do mobile em um jogo gratuito é muito maior e aí a possibilidade de ganho é muito maior, uh, vai, vai haver um crossplay aí e vai lançar o mesmo jogo mobile dentro das outras plataformas de uma maneira é porcamente mal feita e bom é isso aí tá decretado aqui esse é o início do fim do Battlefield sinto muito lhe dizer isso mas não tem como muito fugir dessa situação até porque você sabe que a EA ela não tá nem aí para você né se você gosta aí do Battlefield é, você sabe bem que para a EA, tanto faz como tanto fez a qualidade do jogo. Ela está interessada uh, no lucro. E desde que dê lucro, tanto faz como tanto fez. E à medida que você aceita qualquer coisa, comprando aí os jogos dela ou assinando serviços dela, uh, aceitando qualquer qualidade, para ela, quanto mais fácil ela fazer o dinheiro, melhor. Mano, essa situação a gente fica assim a gente fica bem é, dividido porque no mesmo momento que eu gostaria assim que a, o mobile se tornasse uma indústria de jogos é, interessante a gente é, também queria que não cara porque isso aqui tá, vai estragar os grandes jogos é, essa acessibilidade vai estragar porque não tem como você pegar pelo menos até o momento né talvez lá no futuro tenha como você fazer um jogo que vai rodar no console no PC e no celular o celular já vai estar tá com um desenvolvimento tecnológico maior e eles podem ser a mesma coisa mas nesse momento não é possível não tem jeito a verdade é essa então eles vão ter que fazer o parâmetro pelo pior é sempre assim um jogo um jogo ele sempre sai com o parâmetro pelo pior, pelo pior hardware que ele pode suportar. Então, a partir daquele pior hardware, eles vão evoluindo conforme, conforme vai passando aí as gerações e eles podem incrementar ou não coisas, né? Como a gente vê no PC, o pressuposto é o pior hardware, é o hardware mínimo. E aí, a partir daquilo ali, tem outras coisas que você pode habilitar ou não. E quando você coloca um jogo desse para rodar mobile. Ele tem, que, ele tem que partir do pressuposto do pior. Então, no mobile, primeiro, você vai ter que garantir uma acessibilidade de movimentação, de jogatina que um celular pode suportar, que é simplesmente a tela. Então, você já perde ali muito do que é as funções mecânicas do jogo, né? Sem contar o gráfico. O gráfico talvez não conte muito, porque como se trata de uma tela muito pequena, uma resolução menor, cara, já resolve não precisa ser 4k lá no celular porque a resolução é muito baixa porque a tela é muito pequena né então assim a tela pequena te dá essa essa margem de você ter uma resolução muito baixa e mesmo assim parece um jogo bonito desde que tenha uma tela interessante né uma tela com lá com IPS com uma tela bonita né que tenha cores vivas se você tem uma tela bonita lá dentro com a resolução minimamente decente você já consegue ter um, um visual muito interessante. Então, esse não é o problema. Gra é uma coisa que a gente tem que ter em mente, cara. Gráfico nunca é o problema. Gráfico, cara, é, é assim: jo tem jogos que têm estilos diferentes de arte, tem jogos que, que tendem a, a, ser, a, a ter um gráfico talvez piorado pra, porque é aquilo que, que o desenvolvedor quer mesmo. Entendeu? Ele, quer, ele não quer fazer um jogo realista. Ele quer fazer um jogo, sei lá, diferente, né? Quer fazer um jogo cartoonizado. Então são todos estilos, né? O gráfico ele vai depender aí, basicamente, do tamanho da sua tela para para proporção é, da resolução que você tem. Se, à medida que você aumenta a sua tela, você vai, se, necessariamente, você tem que aumentar aí as suas resoluções, porque e isso vai encaixar melhor que o tamanho da tela que você tem. Então, o cara lá que tem um, tem um monitor 24 de Full HD, ele vai ter uma experiência, se ele estiver jogando com, com tudo no máximo ali, ele vai ter uma experiência similar a um cara que tem um, um 27, um 32 polegadas uh, Quad HD, que vai ser basicamente a mesma experiência que um cara ali que tem um 32, um 32 polegadas 4K vai ter, sabe? Se a tela for boa o cara vai ter uma experiência legal. Isso não é um problema. Não é um problema. Por muito tempo, a, a gente tem frisado no gráfico, no gráfico, no gráfico, no gráfico, que a gente perdeu a essência do jogo. O jogo é muito mais do que o gráfico. A experiência, a jogatina, a maneira de jogar, a, a, a, como você conduz o jogo, a, o tato que você tem no controle para aquilo que está passando na tela. É toda essa experiência, o áudio que está vindo para você... Né? Toda essa experiência conta E a gente está minimizando O que é um jogo Baseando pelo gráfico Então não é isso Então no mobile a, a, Por mais que já, já é possível Ter um jogo bonito dentro do celular Ele ainda é muito limitado Por conta do, do equipamento Mesmo, não é um console cara. Não tem um teclado ali não tem, Ah, eu posso comprar um controle Beleza, mas a maioria não vai E aí eles, eles vão eles vão medir por todo mundo que tem controle não eles vai medir pelo mínimo o cara tem só o celular então ele vai ter que medir por ali então tem uma série de limitações que o celular tem que que ao ser transportado aí para o console ou para o computador eles não podem é, deixar transparecer senão quem tá no, no mobile vai ter sempre a desvantagem então eles têm que meio que equiparar entendeu então, querendo ou não, querendo ou não, tem uma leve desvantagem aí. No meu ponto de vista, o mobile deveria ser sim uma plataforma onde os jogos é, sejam bem presentes, mas separado. Separado, cara. Né? Ou se não, já usando aí somente o, o serviço de xCloud, que aí você tem... O cara só pode jogar é, se for... No xCloud, Cloud aí é, um, é exatamente o mesmo jogo que está sendo renderizado ali do console e do PC o celular está servindo apenas como uma tela e aí a, a, né, a usabilidade é igual do controle do é igual do console ou do PC então isso aí conta muito entendeu conta muito então se der certo a gente pode esperar aí né, que nos próximos anos a gente tenha um, um anúncio aí de um crossplay de Battlefield Mobile e depois você sabe, vai ter Call of Duty Mobile, vai ter tudo mobile, vai ser tudo crossplay com mobile e infelizmente aí, vocês sabem que a tendência é a piora da qualidade do jogo bom, é isso aí é, essa aqui é a minha opinião eu gostaria de saber a sua, então coloca aí nos comentários, se você acha que, que eu falei aqui, tá certo ou não né? o que, que você acha a respeito disso aí a gente fica meio dividido, né, cara? Ao mesmo tempo que a gente quer que realmente todo mundo possa ter um jogo bom em mãos, a gente fica preocupado com o jogo bom para realmente quem vai jogar. O cara que, que gosta de videogame aí, ele vai trabalhar, ele vai comprar um console, ele vai comprar um PC, ele vai escolher sua plataforma e ele vai fazer isso aí. O cara que não tem condições, ele vai, né, é porque é uma criança, talvez, ainda não trabalha, mas quando ele começar a trabalhar, ele vai migrar aí os consoles também para ter a experiência do console ou a experiência do PC. É isso que eu acho, né? Deixei aqui que você acha também. Grande abraço para todo mundo e até mais.